Rapaziada, o Leonzinho tá, tá t -t totalmente calminho E deitadinho você ali correr, Annette, Beleza rapaziada, a história aqui foi um pouco mais bem contada No 1 um, simplesmente a sai correndo, deixa o Leon pra trás, balão Aqui a gente viu que foi o Leon que falou Vai atrás dela e pegue esse vírus Rapaziada, simplesmente curti esse vestidinho da Eida, hein Já vi porque o Leon está curtindo essa tal de Eida. Ela, ela é pilatria, tipo, ó, ó, se liga nos vestidos da gente secreta Sapatênis e tudo mais, rapaziada. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo, acho que o elevador bento não vai funcionar. Beleza. Rapaziada, sobrou esse espaço bento aqui. Se subir na escadinha. Beleza, visualizador de 100, O que acontece? É Use esse visualizador de 100 para rastrear e invadir equipamentos eletrônicos. O que que acontece, Curto? Beleza, rapaziada, já estamos com a arminha profissional da ida de hackeamento. O que que acontece? Ó, primeiro a gente tem que hackear a energia e depois hackear o device, que é nada mais, nada menos que o objeto. Ó, ó, ó. ó. Vai e desce, o ventilador Handy na moral. Tranquilo, tá? A tradução ali tá, tá fácil fácil, mas ela falou Candy foi a baby Alguma coisa assim, tipo, doce pro bebê Vamos ficar esperto em tradução Tranquilo Vamos simplesmente, ó, ligar essa daqui Rapaziada, tá rolando uma aqui, altamente de 380 metros O tamanho daquela ali ó, a jubileia, Você viu? Nossa, isso parece um mini rinoceronte Balada mas, é, vamos ficar sério, aqui o negócio aqui é, ó, ó Um ah. rubizinho aqui, ó Vermelho, segue, abre com certeza é só escapar O meu Loki já tá de pé, hein? Beleza, vamos simplesmente ler aqui, ó Inspeção, setembro, semana 1 um. Já fiz uma solicitação na semana passada Mas precisamos mesmo de uma pulseira de ID nova Urgente Ela é necessária para acessar certas áreas das instalações principais Ou seja, eu e minha equipe não estamos conseguindo chegar aos lugares onde precisamos ir para trabalhar Então não quero ouvir ninguém acusando a gente de fazer corpo mole O que acontece, rapaziada? Os caras já não curtiam trabalhar mesmo Tá falando que é culpa da pulseira Rapaziada Fica esperto dos sapatênis da Eida, hein? Ó, oh, anda nos buraquinhos aqui? É de boa, tia, de boa, é a Aida, tranquilo Oh meu Deus O cara vai vir ali, hein? Ó, ó, ó, fechado Vamos seguir o cabo bento É só correr aqui, tio Ô oh, meu Deus, o zumbi aqui nessa parte não ele deu, ele deu espaço, hein? Deu espaço em jogo Ah, e falou, hein, zumbi Beleza, rapaz, o cabo tá por aqui, hein? rapaziada ó, ó rapaziada, tá chovendo poste hein meu deus do céu em um zumbi a energia aqui, ó, oh, ó, oh, liga a portinha rapaziada, ó, ó a munição isso, jogo, isso rapaziada, acho que não é suficiente, não tem alto zumbi ali também cara tá sentindo o cheiro de zumbi troca, ô oh, louco jogo pegou em jogo ô oh, meu deus rapaziada, é uma chance só é uma chance só jogo Beleza, rapaziada, deu, deu, deu, demos sorte que tava com essa paradinha no bolso, hein? Ó. Oh. Pera, deu, deu sorte, explodiu também, hein? A minha dela parece um pouco mais profissional na explosão. Ô, cabecinha, explode aí então, nós! O da. Nossa, rapaziada. Oh meu Deus, vou ter que encaixar uma ponte de safena nova aqui. A minha tá trincada. O jogo, mais um! Tem outro atrás, hein? Vaza ainda! Vaza! Vaza! Poxa, é, não tá conseguindo nem falar. Ô, oh, meu Deus do céu. Passamos no fine, tio. Ó, oh, a portinha aberta. Beleza. Poxa, é, virilhou altamente sangrento, hein? É mais ou menos assim. Pois é temos poucas munições. Mais ou menos 14 tiros. Beleza. Vamos ver aqui se tem alguma coisa pra fazer. Ó, oh, tem cabos. É sim. Como é que é o negócio, Caverninha? Peraí, ó, oh, tem negócio aqui, ó. Oh. O que Você é o But Nelson? É? É ele tá vindo! O jogo, é o Boot Nelson? Óbvio, <risos> já hackei a parada aqui. Onde tem mais cabo? Olha. cabos. Ó, oh, oh, o ventilador. Oida. Ó, oh, meu, tem que mudar o um negócio lá em cima. Meu Deus, estou calmo Rapaziada, ainda bem que tem uma salinha aqui pra gente fazer Uma, gi uma giroleta Rapaziada, não sei se vai dar não, hein Esse negócio dela aí pra, pra hackear, ele tá com o wi-fi meio zoado E aí, João? o que, que a gente vai fazer? Rapaziada, zoamos, tio, já era Porque tem, tem que hackear Primeiro o negócio de energia Depois Temos que hackear outra parada ali Calma, ele mar marcou Beleza! Rapaziada, não tem espaço pra vazar, tio Deixa a gente ficar no cantinho aqui Oh, oh meu deus, ai não, hein, jogo mas deu sorte Vaza ainda, deu sorte, ele, ele foi amigo Rapaziada, estamos fazendo amizade com o Butinelso, hein o Que que acontece, as feministas femininas de vestidos vermelhos Simplesmente tem, tem, tem prioridade para com o Butinelso. Ele tá vindo Ah, deu certo, seu Loki Ô, oh, louco! Eu tava brincando, Butinelson. Nelson. Rapaziada. Ó. Oh. Nossa senhora! Rapaziada, Vamos vou picar esse olho dele. Peraí, peraí. Ele é rápido, tio. Ainda tá no danger. Rapaziada, eu tô, tô afim de bicudar ele, tio. Tô afim. Só que ainda não está correndo. Ai, você marcou aí, Butinelson. Nelson. Oh, Ó. Enche o seu zóio de tirota. Ai, deu! Ô, oh, louco! Ele aguenta. <risos> Rapaziada. Nossa, só socou no vento, tio. É, é o. Cadê ele? Ah, tá ali, ó. Oh. Paradinho. <risos> Paradinho, hein. O jogo. <risos> Dá um soco no vento aí, o oh, Butinelso. Eu quero um Butinelso olho olho também, pra você ligar esse lock. Ô, oh, Aida, mostra pra ele. para ele Acho que ele tá mais rápido que a ida. Ó. Vamos bicar os olhos, só pra ver a resistência desse lock. O você tá contando os tiros aí, rapaziada? Pegou? certo? que pegou isso aqui? Rapaziada, vamos... vamos nesse esqueminha aqui, tio. Quero deitar esse lock. Ok! Oh, Pera aí, agora ele tá mais rápido, hein, tá ligado o turbo? Ficou nervoso, e mexeu no, no globo ocular dele? Vamos vamo esperar ele acalmar um pouquinho. Rapaz, acho que ele ligou o turbo mesmo, hein, não, não tá. Tá pegando, tio, tá pegando. Temos 10 tiros ainda pra brincar esse lock Ó. Ô, louco, o jogo! Vai o eu quatro tiros, será que não vai... Não vai deitar ele, não? Rapaziada, não deitou. Você viu, você viu porque o cavernino é no bico do Buttinelso, tio. É, é, é, ele é imortal, tio. É mortal do hard. Tranquilo, rapaziada. Buttinelso não cabe aqui. Ainda bem. Ô, oh, meu Deus, rapaziada. Sa sala Gravaciones Benta. O que que acontece na hora certa, tio? Cai para dentro, rapaziada. Você viu, né? Ação. NÃO DIVERSÃO, BAGUNÇA e VAP Beleza rapaziada, já de volta com a nossa querida, profissional, EIDA Vamos ficar ligados nos cabos mágicos, simplesmente Subi esse escadinha aqui EIDA Na moral, tá de boa EIDA, tá de boa O Butinel ficou pra trás, espero eu, porque a gente tem zero tiros, tá? Vamos mexer com ele, agora simplesmente ele deve estar no cavaco atrás de nós Tranquilo, cartinha aí, momento cartinha. Beleza, inspeção setembro, semana 2. Com a pulseira nova que acabou de chegar, finalmente dá para começar a análise da área da demolição. Quanto ao relatório do outro dia sobre o incinerador, não é nada sério. Provavelmente só um amontoado de lixo deixado para trás. Vou lá pessoalmente dar uma olhada assim que terminar este relatório. O que que acontece, rapaziada? Tá rolando uma pulseirinha benta ali que abre as portas. E o cara acabou entrando no incinerador. Fazendo uma análise benta. Vamos nada mais, nada menos que investigar o local. Vai lá e vê! Ó, já abriu uma portinha verde ali que o carboninho já bicou. Ó. Acho que era aqui. Beleza. Cai pra dentro? Ó, ó, ó. Tá brilhando, tio. Tá brilhando. Pulseira ID. Rapaziada, agora a gente pode hackear tudo. Beleza? Pegamos O quê? Ó, suas cabos. G. Mas já tem altos cabos, I'm muito cabos. Como é que é o jogo? And you won't die alone. Beleza. Energia. Onde é que é energia? Ó, oh, ó, oh, amarelinha, amarelinha. Beleza, não tá ligado. Fica. Oh, meu Deus, só um tem 50 segundos. é hard. É hard. Rapaziada, muda a vabuleta aqui, vamos ver. aí, qual que é? Rapaziada, 40 segundos, vai Aida! E agora, tio, será que muda isso aqui? Mudou? Ó oh, o jogo, ai! ele resolve 20 segundos o negócio, ai! Rapaziada, tô tão tranquilo aqui, beleza? 30 segundos, pois é necessário, já que é qualquer tipo de device que esteja no local. O que que acontece, rapaziada? Pegamos a pulseira ID. Ó, tem a portinha verde ali. Salvamos do no danger. Not gonna happen. Rapaziada, a gente tem até outubro para usar essa pulseirinha. Vou ficar ali Vamos ficar de boa que dá para dar um rolê grande aqui ainda. É a verdade. Tranquilo, rapaziada. Essa porta aqui. Foi a porta que simplesmente a Anitta usou para sair. Naquele videozinho lá que ela sai correndo, que a gente viu pelo vidro. Com certeza aquela porta ali, hein? Não sei. Acho que o vidro fechou aqui. Será que tava aberto? Era, uma, era um, um local assim. Beleza, mas se não for também, vamos continuar o gameplay aqui na amizade. Tranquilamente. Ó, tá rolando nosso corredor aqui. Peraí, será que é pra cá, jogo? Rapaziada, peraí. É pra cá, é pra cá. Vamos, vamos, vamos, tranquilo. Fazer. Só pra lembrar que o Cabernet salvou com zero tiro. Foi uma coisa muito inteligente de fazer. Enfrentar o o o Butch Nelson também foi muito inteligente, hein? <risos> Vamos com esperto! Enough with this cat and mouse game. The game is over. You lost. Tell me, is your husband still alive? for that you kill him so you could take credit for G? interesting theory wait there. you don't cooperate. i'll get a sample from the nest over my dead body Deus! Chamo Leon, é. Leon? <risos> rapaziada, cadê o Leon? Corda, Leon. Oh, costurado, remendado e profissionalizado hein? Faca na caveira Vem aventuras novas Ada? Ah, damn it. Beleza, rapaziada Já estamos de volta Aqui simplesmente Ada? com o Leon O que é uma notícia muito boa Por quê? O Leon tem mais ou menos um arsenal aqui. Vamos combinar aqui, meter mais base escopeta. Agora esses monstrinhos aqui vão vai, vai trocar ideia séria com o Leon. Foi mexer com a Eider? O que, que acontece agora? Funciona. Rapaziada, era só subir com o elevador aqui. A Eider saiu destruindo todos os ventiladores. Ela é, é uma garota travessa, tio. O Leon já é um cara mais experiente, profissional. fazer será que tem aqui ribbon aqui? Não. Ô, Jogo, você tá a máquina escrevendo da dá, não dá paradinha pra nós, não? Não. Rapaziada, e aí? Vamos. Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem um Ink né? Caverninha vai bicar, tio. Vai bicar. <risos> foi uma aventura muito longa, tio. Vai ter que cair no bolso do linho. Usa, valeu. Vap! Rapaziada, eu não queria salvar, mas a aventura foi grande. O que que acontece? Tamo bem, mas não podemos salvar tão cedo outra vez. Beleza, rapaziada. Continuando com a mesma emoção, história e aventura... Vamos ficar ligado aí que tá rolando um saco de arroz carreteiro? É o quê? Tá ligado arroz carreteiro, né? Só os carreteiros possuem. Então são os arroz um pouco mais sagrados. Mas o Leon, você tem que zerar o jogo em menos de uma hora e meia pra conseguir pegar. O Leon come e aumenta a, a barra de vida dele. Você pode levar 18 mordidas que não morre. É, vamos ficar espertos arroz carreteiro. Tranquilo. Rapaziada. Escuridão, hein? É Olha, mira, mira essa lanterna pra nós aí. é moral? Olha, o Leon tá zoando o gameplay ali, ó. Ele não quer que a gente dê um zumbizinho na frente. Ó, oh, ó. Oh. Precisamos da manivel, só que não temos. Beleza, já estamos ligados onde voltar, quando precisar. pretão e armas apontadas. Ó, oh, ó. Oh, caminho ali claro. Vamos primeiramente no caminho escuro. Ó, oh, meu Deus. Ó, oh, já tem cara cantor de ópera aqui dentro, hein? Você é louco, tio. Rapaziada, eu calmo, hein? Ó. Oh. Beleza. Não tem faquinha, hein, tio. Ô oh, meu Deus oh. Perdemos as faquinhas já umas 30 vezes, hein? O zumbi gruda nós, a gente deixa no pescoço dos caras e saem fora. Beleza. Tá rolando um local pra subir aqui? Ó. Oh. Teve uns caras aqui que não foram sobreviventes do massacre. Ô, oh, louco! Oh, oh, oh, zumbi! Você é louco, hein, tio? E aí, tio? Será que você desce aqui? Ele desce, ele desce fica perninha. a perninha Cuidado aí, ele é monobraço Ele é monobraço é do mal ah! Monobraço é do mal, hein Versão do mal Espera aí, gente só pô. O jogo Rapaziada, monobraço eu, eu não curto esse modelo não, hein Vem é, os joelhos, bloco. De, de, deixa o Loki repousando Tranquilo Rapaziada, esses monobraços Normalmente eles são evil, hein eles pe Pegamos a fitinha Olha deixa a lanterna ligada para nós ali, que tá, tá meio escuro a paradinha, Se <risos> você não se importa. Beleza. Rapaziada, É, altos tiros para deitar o zumbi. Parece que temos 50 balas aí. Mas essas balas vai igual doce, tio. <risos> Tranquilão. Parece que tem um zumbi ali. Aí, vamos ver aí, passar aí jogo. É. Tem, tem, tem que deixar pra essa benta aqui Beleza, tem só um zumbizeta ali Vamos ver se aqui abre Tá fechado Tranquilo, tá vindo mais zumbi? <risos> onde é que é que tem aqui, tio? <risos> o louco, caiu igual o bosta, hein <risos> Rapazes, onde é que abre? Onde <risos> é que abre? Tem, tem que agir rápido, tio. Ah, beleza. A porta aqui não abre. Mas tem um caminho aqui pra cá, hein? Deixa os locks se arrastar no chão. Tem que agir rápido, rapaziada. Se, se atirar devagar, sempre vem um zumbi do céu no hard, eles caem. Vai dizer, tem esse, essa manobra... homem oh, meu Deus, faquinha. De cair do céu nos momentos mais propícios para ferrar o Leon. Ó. Oh. Será que não tem nada aqui? Sério, não tem nada. Ó, lembrando aí, o mapa tá azul, não tem nada. Não, nadinha. Tá tranquilão. Não precisa nem olhar. Ó, Deixa eu ver se as é cataratas do Niágara aqui, ó. É o Liu, ele escorrega. Ah. Ô, oh, meu Deus Rapaziada. Ô, louco. Rapaziada, tá rolando uma gibóia ali, hein? Rapaziada, item aqui, hein? Eu vi, eu vi. Jogo, eu vi, hein? Olha aí, tio. O item aqui é do mal, hein? Rapaziada, e aí? Fazer o tamanho da bigorna. É o quê? E aí, jogo? Tem como passar de boa? A bigorninha. Oh, louco! É o tamanho dessa bigorna! E aí, jogo? Como que a gente vai passar? Ele, ele catarra, tio. Ele joga monstrinho. Será que tem como carregar o jogo e voltar, não? É cagão Será que os monstrinhos seguem mais até aqui? Homem, ele, ele segue, hein? Teleguiado, tio, é hard Ó Um Dois Rapaziada. Será que ele só vai bicar isso aqui? Ele tem que economizar bala, hein? Como que vai... oh, louco, jogo! Que isso? Nossa Será que dá soco? Ele dá Oh, meu Deus, dá soco. Não somente dá soco. Como arranca as costelas do Leon. fazer é agora. Vamos tentar passar correndo. Será que dá? Ah, olha, rápido. olha deixa eu passar aí, tio. Olha, não deixa eu passar não, tio. É, dá um soco pra cara, Leon. Isso! Ah, <risos> Mexe com o Leon, mexe! Oh, Leo, deixa eu passar! Olha, essa bigorna aqui foi hardcore, hein? Perdemos a plantinha já combinada. <risos> Perdeu amanhã uma granada. Mas esse Loki vai ter que comer de canudinho daqui pra frente. Pra largar de ser Loki. Vai mexer o com a granada no bolso. Deu um socão logo no beiço dele. Deixando altamente uma granada ortodôntica. Pra ajeitar ali os seus dentinhos. Tranquilo. Rapaziada, não tá mal. Não tá mal. Não gastamos munição. Beleza, ó. Guardamos a escopreta. Tem outro gelzinho pra escopreta aqui. Pólvora pra combinar. Temos, acho que dois sprayzinhos profissionais no baú então, estamos encaminhado Paz, será que é, é sala chica, do amor? rapaziada, é a sala do amor o Caverninha poderia não ter salvado, seria um benefício super grande mas já foi tio, ah, não é sala do amor não tio vamos continuar e meio para kill de Umbrella diretor Owens alarmes foram disparados para todo o Neste não sei o que está acontecendo mas dá para ouvir tiroteios eu não estou conseguindo falar com meu gerente. Estamos presos. Por favor, mande ajuda. Diretor Owens. A coisa que está feia, o Neste foi contaminado pelo vírus. É inacreditável o sistema de detecção de falhas de segurança. Nem chegou a ser ativado. Foi alguma sabotagem externa? Rapaziada, sabotagem externa. Nem imagino quem mais poderia ser o responsável. Mas por que? Mayer e Kim morreram. Eu não paro de tossir. Por que? Não me responde Rapaziada, armadilha pros caras ali O cara ficou altamente tossindo Contaminado com sintomas de estar virando Zumbi Zoaram os caras feitos Vamos pegar os responsáveis aí Eu, você e o Leon botinar esses lock hein? Ô meu, meu cadeado Rapaziada, será que é uva? Coloca a uva aí, tem a letra A Uva já era não, não, não, não tem a letra A É só colocar a uva ali, o Leon curte uva Pode ser essa combinação Rapaziada, ó já estamos ligados que tem um cadeado aqui Beleza, faz pula. Eu não like the tá ali. I'm coming, Ada Tranquilo, rapaziada Primeiramente Pegaremos o um mapa Segundamente, ó Já tem um link ribão aqui Cadê o Caverninha viu Que o mapa estava mostrando que Ele está à nossa direita aqui, mais ou menos Beleza Rapaziada, é, temos mais dois para salvar Se o Caverninha não tivesse salvado Ele teria três E o jogo estaria completamente lindo Mas Vamos dar um Vamos primeiro investigar essa linha aqui, rapidão Ó, panfleto da empresa de esgoto Saudações do presidente, obrigado por mostrar interesse na Knights Construction Company. Pelos últimos 20 anos, tivemos a honra de trabalhar nos sistemas de água e esgotos das principais cidades do país, sem nunca perder de vista os nossos princípios centrais, lucidez e design industrial de ponta. Na KCC, acreditamos que não é só porque nosso trabalho é subterrâneo que nossos designs devem ser medíocres, mais refinado que uma rainha, mais bem cuidado que um cavalo. Tão atencioso quanto um bispo, nosso trabalho, sem dúvida, terá grandes vitórias. Rapaziada, que possamos nos encontrar no campo de batalha. Presidente da Nice Construction Company, membro honorário da Aliança Mundial de Xadrez Profissional Grega. Rapaziada, os caras são simplesmente profissionais, hein? Beleza, vamos terminar de investigar a sala aqui. Oh, já temos códigos aqui, hein? Ó, oh, painel verde. Beleza, painel verde quer dizer que contém item... Beleza, tem buraco aqui, tem um negócio que já estava colocado ali Beleza, tem um verde, tem dois, três vermelho. Então a gente tem que pegar três peças do amor Perdi aquele negócio que diz como destrancar a porta da área U Durante aquela última transferência corridíssima Eu sei que eu preciso plugar um conector em cada terminal Mas se alguém estiver lembrado de qual conector vai onde Me dá uma mãozinha e coloca a informação aqui, por favor Encontre as velas de ignição, falta três, tenho certeza que a torre e o cavalo ficam na mesma parede e o bispo e a rainha ficam lado a lado, aliás, a rainha e a torre ficam opostas. Tranquilo, rapaziada, na mesma parede temos duas peças, e duas peças serão opostas, mas duas já estão colocadas no local. O que que acontece? Salvamento, vá! Antes do salvamento, <risos> vamos assistir um VHS aqui? <risos> rapaziada, você não tá ligado que é isso, é os vídeos vídeo cassetinho, o tempo do caverninha tinha... Rolava essas paradas aí, vamos ficar esperto A qualidade não é tão boa. Oh, <risos> Não, não, não. Porra, you strike. Ah, no. That's a word of. Rapaziada, esse William aí deve ser um dos vilões mais fortes. Oh. Por quê? Além do cara estar tá contaminado com o vírus, ele comeu o vírus ainda, saia é comendo mais, o cara ia ficando cada vez mais doidão. Tranquilo, agora sim vamos salvar, VAP.